Fala galera, beleza? Aqui Pedro Paulo F.O. Pra gente acompanhar e reagir o novo trailer que acaba de sair aqui para a segunda temporada do Just Dance Plus. A gente já viu aí pelos teasers anunciando que seria uma parceria com Eurovision, né gente? O torneio de músicas na Europa, que traz aí essa competição de músicas todo ano. Já tive várias músicas do Just Dance Dance do Eurovision, mas pela primeira vez vai ter uma temporada aparentemente com todas as músicas, toda a temática sobre esse torneio de competição que é muito famoso, principalmente na Europa, né? E vamos lá então reagir e ver que músicas novas vão vir também, eu espero que tenha retorno de músicas que não estavam ainda no Jensen Unlimited, mas de dance Antigos, né, do Jensen 4, 3, 2, não sei, que a temporada primeira, né, a temporada anterior, trouxe música muito boa, né, Come Me Maybe, Live Na Vida Louca, espero que tenha música boa voltando e as músicas novas sejam boas também. Eu acompanho assim mais ou menos Eurovision, não chegou a assistir a competição, mas teve várias músicas muito boas que eu conheci por lá, né, inclusive Toy, que tem no Jensen, Light é muito boa, então, bora ver. Espero que seja muito bom. Vamos reagir juntos e acompanhar o trailer aí pela primeira vez. Vamos ver, vamos ver. Just Dance Original. Então da temporada é showdown, né? Seria tipo um, um torneio, né? Nesta temporada. Quatro Dancer Versus. Será que é só quatro músicas? Ah, não. Quatro coreografias, Adri, gente. Não, já são só quatro. Como no trailer só tinha quatro, eu tava com medo de ser quatro. Competindo em um palco só, então vai ser do mesmo cenário. Música de artistas icônicos do Eurovision. Talvez então, seja é de edições anteriores. Olha aí, ó. Melose Realms, Walk Grove, Sun Horizon e Wasterra. Olha aí. Esses são é o nomes dos quatro universos, né? Os Dance Versus. Pelo que a gente viu lá no trailer, a primeira seria aquela coach com casaco lá, que o pessoal fala que é o Fúria. A segunda ali é da música do... Da essa banana pro lobo lá, Give This Wolf a Banana. A terceira ali é Slow Mo, eu acho. E a quarta a gente não sabe, mas tem uns chutes aí, né? Coisa de Far Oeste. Far -oeste. Se bem que Faroeste é coisa americana, né? Mas bora ver. Eita! Caraca, que é isso? Peraí, aí. que é isso? Meu Deus! É um trio. Eu não esperava. E a coach tá diferente, né? Não parece muito com aquela coach do trailer. Da, do teaser, quer dizer, né? Gente! Eu adorei. Meu Deus! Olha pra isso. É bem buttons. Bem on stage. Gente! Slow-mo. E vai tá, entrar a primeira. Disponível a partir de amanhã. Vai estar tá disponível por... Oito, uma semana. Oito dias. Oito dias, slow-mo. Caraca, tá muito bonita. Esse passo aí eu adorei. <risos> Vamos ver por aí. Slow-mo confirmada, né? Como eu já esperava. Desse, o Alfa Banana, do aí isso aí não é novidade. E realmente é um dueto, olha só, com o Panda e o... E o Alce, né? Legal, legal. Isso aí... Eita! o caramba, tá meio diferente a cara da Coach. E... Iconic Track. Ah, eles vão fazer suspense de novo? Eles não vão dizer qual é a música, eu não acredito. Que eles já vão falar. Mas deve ser fúria Eita. Ué. Esses são os coaches de Zubidu? Parece a coach de Zubidu. Mas não, acho que não sei, né? É o coach lá do Faroeste. Mas, mas tinha outro coach na, no trailer lá que não tá aqui. Que era das cores parecidas com essa. Eu que ia ser dueto ou trio. Mas ele não tá aqui, né? O que parecia com o Switch Switch. Ou será que é aquele terceiro ali? Que muda de cu. Não, não parece muito. Ué. Então tem mais um. Ou então Beto. Uai. Eita, ó. Progressão da temporada. Bonito o fundo ali. Nova Progressão. O fundo de hoje Um sticker um, um ali do Coach de Thinkable Things. Legal, legal. Também de... É... So Alternativa. O Avatar. Vai ter o Avatar da temporada. Finalmente vai ter o Avatar das músicas da temporada. Tem um de Toy também. Faz sentido ter o Avatar de Toy. Tem o Avatar do Give a Wolf Banana. Também. Legal, legal na outra temporada, não tinha nenhum avatar dos coaches da música da temporada. Eita, vai ter de Maito também. Ah, bonita de Maito. Bonita. Vai ter da de Slow Mo também. Ah, então aquele, aquela arte vai também ser um avatar. Interessante. Então a própria arte lá da capa vai virar avatar. Mas parece estar tá muito estático esse. Parece só uma imagem. Eita, que legal. De Side to Side e de Call Me? Ou é de Twist and Shake It? Não sei qual coach é aquela. Acho que é Twist and Shake It. Cinco no... Para aí. São cinco antigas, mas quatro novas. Eu não entendi. Pelo menos são cinco antigas, né? Bora ver quais são. O quê? Ah, não acredito. Ah, tudo bem que ela, pelo menos, não tava no limited, Ela é do 22. Mas não é possível que eles vão contar como temporada a música do 22. Não é possível, não é possível. Mas tá bom. Espero que o resto não seja do 22, né? Porque é sacanagem. Ah, The Fox. é ah, mais uma música que, tipo, não tava no limited, Mas é só alternativa. Em vez de ela entrar depois... Ah, é. Pelo menos entrou a alternativa. Eu queria que ela entrasse. Mas ela entrar como temporada é sacanagem. Eu podia entrar fora da temporada. Pra não gastar espaço. Ah, não. Ah, eita, Bia. eu tava vendo esses dias no canal da Bia, né, ela tava falando, vendo essa coreografia. Nossa, essa aí fazia tempo que tinha que ter entrado, né? Tomara que um dia eles façam um remake dessa, porque a música é muito boa e famosa, né, e a coreografia é Dias 1. Não é ruim, não, é uma das melhores do Um, mas é esse aí. Eita, mas uma alternativa. Nossa, entrar esses dias, né, a versão clássica de The Fox e de Aplause. Essa aí realmente beleza, essa aí vale a pena de entrar como temporada, embora seja alternativa, bem que ela podia entrar fora de temporada e na temporada entrar uma música nova. Não, e por que não é como Surprise Song? Surprise Song, o caralho. <risos> gente, todo mundo sabe que essa música lançou no 2014 porque eles não botam o nome. Estão enganando quem? Estão enganando quem colocando Surprise Song? A gente sabe que é, Paulo, você é até coach igual a Lady Gaga do clipe. Pra que botar Surprise? <risos> Ah, não, né? não acredito. É uma música que saiu do JSN Limited. Não, tá cada vez pior, gente. Essa música, ela tinha entrado no Limited na época do 16, só que ela foi removida. E é uma música feita pela Ubisoft. Não, tipo, é uma música... Ninguém liga. Ela saiu do Limited, mas ninguém queria de volta. Ah, não acredito. E ela, tipo, é tema de amor e entrou nessa temporada sem ter nada a ver com o tema, né? why? Não, necessariamente. Né? me decepcionou muito. Assim, eu gostei de Aplause e The Fox, mais ou menos. Porque eu queria que ela entrasse, mas não na temporada. Ai, não, não acredito e essas, Todas essas músicas podiam podia entrar fora de temporada Meu Deus, não acredito Tá, ah, mas... Caramba, que estranho ser só quatro, sacanagem E ficou um coach sumido, será que eles vão botar de surpresa, né? Porque na, na própria trailer, no teaser, tinha um coach lá Que parecia o de Switch, né? Será que ele betou ou ele vai entrar como surpresa? E pra que botar surprise song se apareceu a coach de aplausos? Gente, que ridículo. Mas botaram também um escondido ali que deve ser euforia, né? Ninguém sabe com certeza não, não é tão óbvio, nem se é ou não, mas ah, não acredito. Tá. The Greatest Show, playlist Eurovision. Tá, vai ficar grátis algumas músicas também? Então, o Make Me Feel vai ficar grátis. Não, mas No Make Me Feel, tipo, entrou agora esse, no 2022 agora de novo. Podendo entrar outras músicas? Ah, galera. Sacanagem, sacanagem. É. Esperava melhor. Esse trailer aí, tipo. Não trouxe nenhuma surpresa positiva. Não falou o nome de uma das músicas que a gente não tinha certeza. As músicas que voltaram. A única, tipo, de verdade que é nova, legal, que não é, que não é uma alternativa. E que não tava no Unlimited, tipo, nenhuma das versões, é o one The Fox tava no, tá no Unlimited no Playza no Normal. E o Make Me Feel tá no 22. Que não é no Unlimited, mas é praticamente, né? Que tava no jogo anterior. Aplaus é a alternativa só, né? E o IOY já tava no Olympia de uma vez saiu. E ninguém liga pra essa, não. Ah, sacanagem, gente. Decepcionou, decepcionou. Poxa, esperava mais, esperava mais. Pelo menos eles não botaram só música tipo do Eurovision que tava no limite. De botar Toy, E o Waterloo. Eu acho que Cyrilite já tá no Play, já? Eu acho, tenho certeza. Sei que Cyrilite fica então. Quer dizer, fica Buffington, sei lá. Mas é isso, né? Esperemos, aí, então, que a próxima temporada seja um pouquinho melhor. Assim, as músicas parecem muito boas. slow -mo parece que é boa. Give the Wolf Banana pode ser engraçado, legal. Não sei, eles não mostraram a coreografia, né? Eles estavam parados ali na, na foto, né? Quer dizer, no tavam... um trecho aqui estava parado, eu acho. Ah, não. Tem um passinho ali. Mas nada demais. Essa aqui também parece legal, mas né? a gente sabe nem que música é, de certeza. Essa aqui parece ser engraçadinha, eu não sei. Não sei, mas esperava mais, galera. É isso, né? bom vou ficar de olho aí. Quando sair as coreografias completas, amanhã já tem slow-mo, né? Isso. Amanhã tem slow-mo. Então, quem sabe a gente grava aqui um react de slow-mo completa, que aí fica. dá pra fazer um completaço aí. Então é isso, galera. Então fique de olho aí pra. Eu vou estar dançando na live também amanhã a nova música, né? E o Make Me Feel, tanto faz, né? Posso dançar também. É isso, galera. Até mais. E espero aí que a próxima temporada também traga muitas músicas boas de novo. Porque a primeira trouxe muitas melhores, né? Tipo, Call Me Maybe, é, Living La Vida Louca, soul White. Podia ter continuado essa vibe, né? Poderia. É isso, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.